Algo perturba minha mente Pra questionar o Eterno novamente O que ele faz, o que ele fez Vou questioná-lo pela segunda vez Algo perturba minha mente Pra questionar o Eterno novamente O que ele faz, o que ele fez Vou questioná-lo pela segunda vez Rei de Sião Rei de Sião Quem circundou o pai Abraão Ó Kadosh, ó Kadosh Porque certas igrejas buscam poder e posse Iavé, e Iavé, Como o bicho preguiça foi pra arca de Noé El Shaddai, El Shaddai Se Isaac fosse macho teria matado o pai Rei de Sião, Rei de Sião quem circundou o pai da fé, Abraão. O Kadosh, O Kadosh. Porque certas igrejas buscam poder e posse. Iavé, Iavé, como um bicho preguiça foi pra arca de Noé. El Shaddai, El Shaddai, se Isaac fosse baixo teria matado o pai. Porque Deus não ouve suas súplicas. Onde houver fé leva a duvidar. Porque Deus não ouve suas súplicas? Onde houver fé eu levo a duvidar. Rei hey, de Sião, Rei hey, de Sião, Quem circundou o pai Abraão? Ó oh, Kadosh, ó oh, Kadosh, Porque certas igrejas buscam poder e posse? E a fé e Como o micho preguiça foi pra arca de Noé. É Jadai.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 ao kilo pete ou tu